Os gatos são animais fascinantes e podem se tornar verdadeiros companheiros para seus donos. No entanto, muitas vezes pode ser desafiador fazer um gato gostar de você. Felizmente, existem várias técnicas científicas que podem ajudar a construir uma relação positiva entre você e seu gato. Neste artigo, vamos explorar 10 maneiras eficazes de fazer um gato gostar de você e estabelecer uma conexão forte e duradoura. 10 formas científicas de fazer um gato gostar de você. Vamos explorar cada uma dessas dicas em mais detalhes. 1. Um, conheça seus hábitos alimentares. Em alimentar o seu gato com comida de boa qualidade e adequada ao seu estilo de vida e idade ajudará a manter sua saúde e bem-estar, o que pode aumentar a afetividade dele por você. 2. Proporcione um lugar seguro e acolhedor. Gatos são animais territoriais e precisam de um lugar seguro para descansar e se sentir protegidos. Oferecer um lugar confortável, como uma caminha ou caixa. Ajudará a construir sua confiança em você. 3. Brinque com ele. Em brincar com o seu gato é uma ótima maneira de estimular sua natureza caçadora e aumentar a conexão entre vocês. Use brinquedos para imitar presas, como ratos ou pássaros, para mantê-lo animado e envolvido. 4. Ofereça roupas de cama confortáveis. Em um lugar confortável para dormir é fundamental para o bem-estar do seu gato. Ofereça roupas de cama macias e quentes para que ele possa descansar com tranquilidade. 5. Fale com ele em voz baixa e carinhosa enfale fale com o seu gato com uma voz suave e amigável para aumentar sua confiança e afetividade por você. Isso também ajudará a mantê-lo calmo e relaxado. 6. Dê carinho e afeto em dê carinho e afeto de forma regular, mas respeite seus limites. Alguns gatos gostam de ser acariciados, enquanto outros preferem ficar sozinhos. Observe o comportamento do seu gato para entender o que ele prefere. 7. Não o moleste enquanto ele estiver dormindo ou descansando em deixe o seu gato descansar e dormir sem ser perturbado. Isso ajudará a mantê-lo calmo e descansado e aumentará a confiança dele em você como um local seguro. 8. Ofereça espaço suficiente e um Ofereça espaço suficiente para que o seu gato se movimente livremente e se sinta confortável. Isso pode incluir uma área de brincadeiras, como uma árvore para gatos, ou simplesmente deixar espaço para ele pular e correr. 9. mantenha a caixa de areia limpa e mantenha a caixa de areia limpa em um local confortável para ajudar a manter o bem-estar do seu. 10. não o force a fazer algo que ele não queira, como pegar ou ser segurado. Fazer um gato gostar de você envolve conhecê-lo, respeitá-lo e proporcionar um ambiente seguro e confortável para ele. É importante oferecer comida de boa qualidade, brincar com ele oferecer um lugar acolhedor para descansar, dar carinho e afeto de forma regular, respeitar seus limites e manter sua caixa de areia limpa. Além disso, fale com ele em voz baixa e carinhosa e não o moleste enquanto ele estiver descansando. Cada gato é único e pode ter preferências diferentes, portanto, é importante observá-lo e aprender a comunicar-se com ele de forma eficaz. Obrigado por assistir ao nosso vídeo! Se você gostou e deseja apoiar nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar um comentário positivo. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Agradecemos imensamente o seu apoio.